Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Hoje eu quero te mostrar um sítio maravilhoso na cidade de Itati, litoral norte do Rio Grande do Sul. São 5 hectares, mata atlântica, preservação permanente, um lugar paradisíaco, exuberante pela sua natureza, pela parte silvestre, exótica. E gente, além de tudo isso Ele está com um ótimo preço 350 mil reais Estuda receber carro Estuda receber imóvel aqui no litoral Dá uma olhada Nesse belo imóvel que eu separei para você Você que gosta de natureza Você que gosta de paz Barulhinho do rio Olha que maravilha meu caro Aqui, esse lugar é um paraíso para você Que procura algo para descansar Aqui no nosso litoral norte Apenas 40 minutos de capô na canoa. Vamos conhecer comigo? Chega mais! Belo sítio, conta com um sobrado de 90 metros de área privativa, mesclado entre madeira nobre e alvenaria. Dois dormitórios, um banheiro, abrigo para dois carros. Ele tem praticamente 1.500 metros de área plana, 250 metros na beira do rio. Ele faz fronteira, ele é lindeiro da RS aqui, que é a Rota do Sol, famosa Rota do Sol. Ele está a poucos quilômetros do supermercado, das fruteiras, até do mirante, como você pode estar vendo aqui. E além disso, gente, a entrada do sítio até o asfalto são apenas 1,3 quilômetros de chão batido. Está localizado a 60 quilômetros do centro de Capão da Canoa, a 40 quilômetros de Capão, né, ali em Capão Novo, e você pode estar desfrutando de várias coisas que só tem aqui, aqui é chamado Arroio Rio Carvalho porque aqui tem árvores de carvalho que são essenciais, são muito boas para ajuda a combater a próstata, o câncer nós temos aqui bergamoteiras, goiabeiras, nós temos laranjeiras, nós temos araucárias lindas, maravilhosas nós temos aqui no sítio também, gente, a Fruta do Conde. Você que não conhece, Fruta do Conde, pesquisa, é maravilhoso, muito gostoso, saboroso. E o sítio está com uma ótima condição de pagamento, apenas 350 mil. E estuda receber imóvel e carro com parte de pagamento. Vamos conhecer, sem mais delongas? Vamos lá conhecer? Gente, olha que paraíso aqui. Eu estou no meio aqui do rio, tá? O um rio de águas cristalinas, o um rio tirado aqui a água mineral de aqui. Um detalhe importante, esse rio ele é banhado por várias nascentes, inclusive o nosso sítio de que está vendo, tem uma nascente natural, uma cascata lindíssima, maravilhosa, que nós vamos ver no final do vídeo. Além disso, eu quero dizer para vocês que esse sítio é muito lindo, porque exibe uma diversidade de animais. Já foram vistos, fotografados aqui, cervos Javali, fugiu que é aqueles macaquinhos, aqui, além de um exemplar maravilhoso de pássaro silvestre, tem é um lugar aqui que é o fundo que você pode pescar, inclusive um sítio faz quase 300 metros, banhando aqui, dependendo aqui desse lindo, maravilhoso espaço, que é também você pode ver no um campo de futebol. E sem mais delongas, eu quero te mostrar detalhe por detalhes Esse vídeo é diferente, vamos explorar a mata Chega aí Felipe, vamos lá Então gente, seja bem-vindo então ao tour completo desse sítio maravilhoso que eu quero te mostrar Tá escutando o um barulhinho aqui então do rio da água? O rio tá aqui, tá gente, ali tá passando o rio ali Eu tô na porteira aqui na entrada, como é que fala aí? Portão, porteira, né? <risos> como é que fala a sua cidade? Olha só gente Aqui é a entrada do sítio, bem-vindo então ao sítio que pode ser o seu lugar de descanso, seu paraíso Esse sítio aqui ele tem um nome, o nome dele é Zabed, sítio Zabed Um sítio de um amigo nosso, estamos ajudando ele a vender, tá bom gente? E é lindo, quem gosta de natureza, quem gosta de paz, tranquilidade Vale a pena você acompanhar esse tour, você vai se apaixonar, tá bom? Então aqui é a entrada do sítio, aqui já tem uma figueira centenária Olha que linda gente, ó Natureza aqui é o charme deste imóvel. Ali tá a nossa amiga Cleide, tá? Galinha da vizinha. <risos> ai, ai, tô brincando, gente, ó. Pedras enormes. Até, inclusive, no rio ali, tem pedras de mais de 5 toneladas. Lindíssima para você fazer aquela selfie maravilhosa de inverno nas amigas, sabe? Então, vamos lá conhecer. Aqui na entrada, tá, gente? Nós temos também... Mais duas goiabeiras, aliás, tem várias goiabeiras, então tem muita goiaba aqui. Um balanço de pneu clássico, né? Quem é do tempo do balanço de pneu, da patente. Aqui não tem patente, tá? <risos> mas tem balanço de pneu. Nós temos aqui as nossas amigas tão fracas ali, mas não tão gritando tão fraco porque tão forte. Já almoçaram. Campo de futebol, meu cara, olha só pra você tá desfrutando aqui daquele golaço maravilhoso que você pode fazer a bola vai para o mato toda hora toda vez <risos> mesmo você acertando o gol o rio tá ali atrás tá gente deixa eu te mostrar o sol se põe ali e o sol nasce aqui como uh, o imóvel é no meio de dois duas montanhas dois morros altos aqui tá gente ali já é o vizinho tá uh, então, aqui, vai pegar só a partir de umas oito e meia, nove horas, e pega só praticamente o dia todo. E de tarde, então, é maravilhoso. Eu tô filmando o imóvel agora, são 11 horas da manhã, tá bom, gente? E eu quero te mostrar mais detalhes desse lindo imóvel. O campo de futebol tá aqui. O, pra você ter uma ideia, o imóvel tem 5 mil metros, tá? Ele tem 300 metros quase de, de rio, que é a hora do rio aqui, tá? Aqui do lado. E ele sobe, gente, até lá em cima vai embora lá e lá ele termina na rota do sol na entrada do primeiro túnel quem conhece o primeiro túnel quem conhece o túnel você tá vendo o túnel aí é exatamente esse túnel na primeira entrada termina e lá nós temos um espaço maravilhoso que inclusive você pode estar tá alugando para publicidade tá bom é uma outra oportunidade de ganhar dinheiro sem falar que dá para fazer aqui tranquilamente uh, dá para você fazer Uh, um espaço aqui para camping, né? Lugar, tem muito espaço. Nós temos aqui quase 1.500 metros de terreno plano aqui. Olha só. tão famosa, então no YouTube, né? Estão aparecendo para o mundo todo. Uh, aí está o Cascudim, Essa é a viatura para andar nesses lugares. Chamo <risos> de cascudim. Aqui está o sobrado o imóvel. Antes de entrar nele, deixa eu te mostrar aqui, gente. Ó. A gente tem... Uma cancha de bocha, tá? O pessoal tá cortando a grama aqui. Eles até inclusive pararam pra me filmar. Pra vocês verem o sítio. Olha como vocês são privilegiados, né? Olha que linda a borboleta azul, gente. Olha que linda. Maravilha, né? Linda ainda, linda. Olha só, vou filmar ela aqui. Vamos ver se ela para. Bom, é sua. Tá junto no pacote, tá? <risos> Ó, cancha de bocha. É só colocar um cyber, então... O pessoal tá arrumando aqui, vai limpar, tirar a grama, olha o barulhinho do rio, ó, maravilhoso, né? Mais goiabeira ali, mais goiabeira ali, aqui nós temos outra figueira centenária. Eu vou te mostrar o chalé, é um imóvel uh, simples, humilde, para quem gosta de simplicidade, tá, gente? Ele é um imóvel aconchegante, mas é um imóvel simples, tá? Não é uma casa de 8 milhões, que nem eu tô acostumado a fazer, é um imóvel diferente, é um chalé diferenciado. E se você, meu caro, tem condições De fazer uma casa top aqui Esse é o lugar Eu faria um sobradão top aqui Com sacadas, suspensas, com vista Limparia isso aqui Faria um, per um deck de fora a fora Na beira do rio ia ficar maravilhoso Olha só a vista que a gente tem aqui, gente ó. Olha que céu bonito Lindo demais, né? Olha só, gente Então vamos entrar aqui no, no imóvel No sobrado eu quero te mostrar, tá? Ele tem uma varanda aqui. Eu vou entrar aqui. Então, esse é o chalé, tá? Gente, que contempla as benfeitorias do sítio, tá bom? Aqui, uma sala de estar, sala de jantar, fogão além aqui, tá? Gente, fogo, fogo, forno, micro, tudo ali: a geladeira, armários, o banheiro do imóvel tá aqui. Bem ó. Só colocar o azulejo, quem quiser na parede, né? Então. Vale a pena aqui então o banheiro E eu quero te mostrar, então, os dormitórios lá em cima Olha que legal, gente, uma coluna aqui no sobrado É um tronco de uma árvore, ó. Bacana, hein? Show de bola E tudo que tá aqui fica, apesar de ser coisa simples, fica tudo aqui, tá bom, gente? Deixa eu te mostrar, então, como subir aqui a parte dos dormitórios, tá bom? Vamos lá você que gosta de natureza, você biólogo, pesquisador, amante dos, das áreas de preservação permanente, pesquisador, olha aqui, esse móvel para você, aqui tem um dormitório de lixo, cama de casal no cantinho lá, guarda-roupa, sob medida aqui, <risos> ó, aqui a gente tem uma sacadinha, olha que linda sacadinha, vista então para o campinho de futebol, e aqui a nós temos o segundo dormitório que é o maior. Que é o dormitório de casal, vamos dizer assim, ó. É um sofá aqui, outra cama de casal ali. Nós temos a nossa amiga ali, não vou mexer com ela, ela é brabíssima. Vamos dar um oi pra ela aqui. Tudo bom? Olha, rapaz, tem que cuidar. Essa é muito braba, né? Deixa eu só perguntar uma coisa pra ela aqui, olha só. Ô, Thalita. Você vai dar desconto nesse imóvel 50 mil desconto Agora oh. <risos> ah, Não quer dar desconto, gente ó. ó. Aqui a sacada do imóvel gente, Um terracinho aqui, olha que lindo ó. A sacadinha, olha cara Você quase alcança quase... Não, aliás você alcança Da sua sacada, olha que legal Você alcança As goiabas da sua sacada Lindo, né gente Futebol, vista aqui Pra montanha, gente você Tem que ver no frio, no inverno Cai, Caiu neve aqui no ano passado Ficou tudo branquinho, cara, ficou um estilo europeu, assim, maravilhoso Cara, é muito lindo A natureza aqui no nosso Rio Grande do Sul, nosso litoral Gente, deixa eu te mostrar Tem uma, uma goiaba aqui Ah, não vou conseguir pegar Tá ali, ó ah, se eu, Só se eu largar a câmera Vamos ver se eu consigo pegar la pra você. Olha só. Ô, oh, meu Jesus. mais que minha câmera não cai. Aqui. Vamos lá. Olha só. Dá pra pegar a goiaba, gente. Aqui da sacada... Casa... Não deu. <risos> Dá pra pegar a goiaba da sacada. Não vou correr de derrubar minha câmera, tá? Gente, esse imóvel tá à venda. É lindo, lindíssimo. Eu quero te mostrar agora mais uns pedaços aqui de alguns vídeos que eu fiz... Aqui uh, no sítio, e eu quero finalizar com a visita que eu fiz à cascata particular desse imóvel. Vamos lá conhecer ela comigo então? Vamos lá? Chega aí então, vamos lá! Gente, olha só, chegamos aqui então na cascata aqui do sítio. Cascata particular. Uh, ela tem tranquilamente aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vou pular aqui. Ela tem tranquilamente 20 metros de altura. Olha o barulhinho. Só o barulhinho já traz uma paz, né? Olha só. Uh, ela tá um pouco assim rasa porque não choveu muito. Quando chove bastante. A água vem aqui assim, veja que eu estou. Tudo isso aqui enche de água. Cascata, uma nascente natural que passa dentro da propriedade. E ela continua aqui e vai em direção ao rio, então, ó. Aqui, na verdade, na escritura é a parte, então, que faz divisa do terreno. Lembrando que são cinco hectares. Olha que paredão lindo, gente, ó. Eu estou aqui no final da tarde tem que ver isso aqui um dia quando chove bastante. Enche tudo isso aqui, fica lindo. Fica um, uma parede branca maravilhosa. Lembrando, tá, gente? Isso aqui é água potável, água natural. Ela tá um pouco marrom assim porque tem pouca água. Mistura o barro um pouco com as pedras, tá bom? Essa aqui, então, é a parte da nossa cascata. E eu quero te agradecer por ver o vídeo até aqui. Muito obrigado. Se você tiver interesse, se você gosta de natureza, entre em contato agora com um de nossos corretores e vem conhecer pessoalmente esse imóvel diferenciado, tá bom? Um abraço, meus queridos. Até mais. Deus abençoe. Tchau.